Olá, bem-vindos novamente ao curso Leitura, Análise e Método, Anton Chekhov e Leo Tolstoy. Neste módulo, apresentaremos algumas informações a respeito da vida e da carreira literária de um dos autores estudados, Anton Chekhov. Ávila Vitsherov nasceu em Taganrog, no sul da Rússia, em janeiro de 1860. Filho de servos, o pai do escritor, um pequeno comerciante, mudou-se para Moscou com a família em 1876 por causa de graves problemas financeiros. O filho, Anton, ficou em Taganrog para terminar os estudos. Em 1879, Tchervo ingressou na Faculdade de Medicina de Moscou fim de ajudar a sustentar a família, começou a escrever contos curtos para revistas humorísticas. Formou-se em Medicina em 1884 e começou a trabalhar como médico, mas não abandonou a literatura. Nos primeiros cinco anos de sua vida de escritor, Tcherva escreveu mais de 300 contos curtos. É deste período o Conto Pamonha, publicado em 1883. Seus contos logo ganharam fama em 1886, ele foi convidado a escrever para o Novo Tempo uma revista literária renomada. É desse ano conto a Em 1890, terra viajou para a Colônia de Trabalhos Forçados e Degredo, localizada na Ilha Sakhalina, no extremo leste da Rússia. Lá, ele fez um recenseamento da população de prisioneiros, colonos e funcionários públicos entrevistou pessoas e coletou dados para escrever o livro Ilha Sakarina, publicado em 1905. A partir de 1892, Tchera viveu em Mielhava, ao sul de Moscou. Lá trabalhou como médico atendendo a população carente e contribuiu para a construção de hospitais e escolas. Em 1896, estreia sua peça A cujo fracasso quase fez com que o autor desistisse da dramaturgia. Entretanto, em 1898, uma nova encenação obteve grande êxito e marcou o início do sucesso de Tchekhov como dramaturgo. Com a morte do pai, em 1898, Tcherv mudou-se para Yalta, na Crimeia. Em 1901, o escritor casou-se com Olga Knipper, atriz do Teatro de Arte de Moscou. Em 1904, o casal viajou para a Alemanha, onde Tcherva morreu de tuberculose. Esperamos que tenha gostado de conhecer um pouco da vida do escritor. Continue seus estudos na plataforma. Veja a cronologia completa da vida e da obra de Tcherva e leia a biografia detalhada. Bons estudos!